uma luz vermelha brilhante, à base de sua coluna na altura do cóccix, fortalecendo seu chakra básico, sinta-o pulsando e girando a cada respiração. Agora, leve sua atenção alguns centímetros abaixo do umbigo, onde Mestre Sananda envia uma luz laranja brilhante, fortalecendo o chakra do sacro. Mais uma vez, perceba-o girando a cada respiração. Agora direcione sua atenção a alguns centímetros acima do umbigo, onde Mestre Sananda envia uma luz amarela, fortalecendo o chakra do plexo solar. Observe essa intensa luz brilhando e girando. Traga sua atenção para o centro do peito, onde está o seu coração. Mestre Sananda envia uma luz verde e brilhante, fortalecendo o chakra cardíaco. Sinta essa luz pulsando e girando conforme respira. Então, traga sua atenção à sua garganta, onde Mestre Sananda envia uma luz azul, fortalecendo o chakra laríngeo. Perceba essa luz brilhante, girando a cada respiração. Em seguida, mova sua atenção para o espaço entre as sombras sênias. Mestre Sananda envia uma luz de cor índigo, fortalecendo o chakra do terceiro olho. Perceba que essa luz vai girando e brilhando mais e mais. Por fim, mude sua atenção para logo acima da cabeça, onde o Mestre Sananda envia uma luz violeta brilhante, fortalecendo o chakra coronário. Perceba essa luz vibrante, girando e girando. Agora, intencione receber uma luz branca cristalina vindo lá do alto da fonte criadora que vem descendo, descendo, descendo e penetra em seu ser pelo topo da cabeça e desce até o seu coração. E do seu coração... Expande para todos os seus corpos, trazendo paz, amor e alegria. Namastê.